<SILENCIO> <SILENCIO> e quando não era só uma ilusão, parecia tão real. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Um gadget, não foi? tempo vídeo né? vídeo nenhum. não que é? Não sei como é que é ser. por isso, motherfucker. Ah, vocês querem me ver, é a mim, né? Uh, que nojo, né? Que foi? Pronto, vamos lá ver, pronto. Quanto é mais bonita, né? You clean your stuff. Dust. You don't clean your stuff. Dust. And I'm allergic to that stuff. you. sound love fun. É sério que vais ficar aí a olhar para mim? Sim! Já perdi, não te é? aprendi Pode ser 141 ou 500 ou 15999. Pode ser 16 também. Ah, também pode, pode. Ah, <laughs> tá a doer muito, vai. Mano. Tá a doer? Tá a doer. Canhestra! Uhul! Uhul! Uhul! Ainda bem, fogo... Espera aí, o quê? Não sei escrever, não sei o que é que aparece. É isto já, um perfil Este resultado apenas pode ser visto por segundo. É. Isso é um Pró. Assumo, é pro. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. E troquei a música mas não importa porque estou a andar nesta estrada só à toa e a cantar porque me apetece. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Consegues, vai assim... What the fuck? É muito tão difícil isto. Não aguento mais esta vida. Acabei de dar porrada em três putos, provar um banco e atropelar uma velhota. Ah! Estava a brincar! É, foguetinhos! Um <risos> What the fuck, acabei de ver! Como é que é malta? Sou o e espero que tenham gostado desta compilação, feita com os melhores ou alguns dos melhores momentos de cada vídeo até agora. Muito mais está para vir, como eu já vos tinha dito, e vejo-vos amanhã. Abraços, beijos, abraços e até logo. Awesome! Subscreve, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe, subscribe,